E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, olha só, nós estamos com ele, o oriço mais velho que muito de vocês, o Sonic, moleque. Ih, o Sonic é antigo, hein, mano, só velho, ó, ó com o Mario, mas hoje eles são brothers, né, <risos> eu falo isso porque na época, né, que a Nintendo e rivalizava com o Mega Drive, né, e... Ah, o Mario era o mascote da Nintendo, o Sonic era o mascote da, da Sega, aí depois aí que a Sega foi vendida, aí o, assim, o Sonic é, teve jogo junto a etc, etc. Enfim, como o, o, o Crash era o mascote da PlayStation, né, que agora tá aí, né, em todos os consoles. O negócio é o seguinte, galera, eu não sei se vocês lembram, mas quando o GTA 5 foi anunciado quando GTA 5 foi anunciado. Diziam que o mapa era tão grande, eu vou até abrir ele aqui, que o mapa era tão grande que para atravessar o mapa inteirinho, eu não sei se era, não lembro se era a pé ou se era de carro, demorava-se 15 minutos para você atravessar o mapa inteiro. E realmente o mapa é, do GTA 5, ele é bem grande, mano. Ele é bem grande. Ó, a gente observa aqui é um mapa simplesmente gigantesco, né? Então se você for lá na ponta de cima o, do mapa e você for de carro, você vai demorar um pouquinho. Ou a, e a pé, meu amigo, vai ser bem difícil. O negócio é o seguinte, eu queria avisar vocês que aqui na descrição desse vídeo embaixo aqui tem lá a página minha do Facebook. Lá eu tenho feito lives, inclusive eu tô fazendo com o Cross A gente tá zerando o Cry, mas eu faço lives de GTA também. E a gente vai jogar outros jogos em um Co-op e eu vou fazer lá vários mods. Inclusive eu tô preparando uma pra jogar com o Sonic lá. Então segue lá galera, fica atento. Porque quando eu iniciar uma live você vai ser avisado, certo? E aí é só você prestigiar, certo? Negócio é o seguinte galera... Quanto tempo o Sonic leva pra atravessar o mapa do GTA V de ponta a ponta? Eu já fiz vários vídeos assim, já fiz vídeos é, de um carro tentando é, rampar o mapa inteiro de ponta a ponta e eu consegui. Conseguiu, Renata. Sim, tem até vídeo aí, mano, se você não viu. Veja, então quanto tempo que a gente vai gastar aqui pra atravessar o mapa do GTA GTA V. O negócio é o seguinte, ó. Tem, temos duas velocidades. Tem essa velocidade que vocês estão vendo aqui, ó. Saca? Inclusive, ele at acaba até andando na água, ó. Ó. louco. Temos essa velocidade. Vai dar uma bugadinha, tá? Já vou avisando vocês. E temos essa velocidade aqui, ó. Ó. ó. Corre. Ó. Ih, deu um deu slow motion, mano. Peraí, peraí. Nossa, olha o Sonic. Ficou slow. Meu Deus! O que aconteceu? É meio bugado, né? Sobe, meu amor, meu querido! É muito bugado, mano! Ele sai entrando no, nas paradas tudo, cara. Então, nós vamos usar as duas velocidades, certo? Primeiro essa. Depois essa que é muito mais rápido ó seguinte eu vou fazer essa ponta aqui ó vou começar dessa ponta até essa ponta aqui ó ou dessa ponta até essa ponta certo então vamos deixar um cronômetro aqui no canto e vamos cronometrar quantos minutos o flash vai o flash não Sonic vai levar para atravessar o mapa do GTA inteiro. Bora. <Sull -se> Ficar por aqui Vocês assistiram o filme do sonho Que estão dizendo aí que, tá, que o filme tá legal Apesar daquela mudança Aquele hate que teve E como vocês viram o resultado Eu tive que fazer é, Rodeando o mapa é, Correndo pela água Porque tá acontecendo isso daí ó. O mod tá atravessando o, o mapa E eu acho que não ficaria muito legal Fazendo assim Mas na, na primeira corrida Foi 30 minutos 30 minutos 3 minutos e 33 segundos E na segunda corrida 38 segundos, bem rápido né Já imaginou você atravessar em 38 segundos O mapa do GTA V Só o Sonic que corre né Mas é isso aí galera, me segue nas redes sociais Do Facebook para acompanhar As minhas lives, o Instagram Para me acompanhar Do uh, dia a dia e a é nós. Pronto, valeu, fui